Fala rapaziada, é o seguinte, hoje tem desafio na tela, mano Race to Jam Mountain Galera, vai ser incrível, você não perde por esperar Será que vale prêmios? É isso aí, aqui no canal Bruno Clash Ok E aí Clashers, beleza? Bruno Clash área, mais um vídeo pra vocês, rapaziada Hoje vídeo de desafio, desafio insano, maluco Com os meus manos, Reboleiro e Demolidor E aí meus manos, vamos fazer zoeira hoje? Salve Brunão, tô louco aí pra esse desafio Fazendo agora aqui, mas depois a gente vai fazer lá no meu também, hein Brunão? Exatamente, vamos fazer nos dois aí E aí Demolidor, vai ajudar a gente ou vai trollar? Tá. Hoje é dia de carregar, né? Fazer e... o quê vai, vai ter, vai ter Vai, vai ter. precisar mesmo, mais ou menos isso, viu? Bom, foi o seguinte, rapaziada, ó, vou explicar pra vocês Race to Jam Mountain, esse site aqui vocês podem acessar, o site tá ali em cima, ó E participar também, mandar seus vídeos com a hashtag, tá aqui embaixo, ó Pra você poder ter todas as instruções, é como entrar aqui, você manda lá Marcando o Brawl Stars e marcando a hashtag Race to Jam Mountain no Twitter Marca lá, posta seu vídeo e você pode ganhar e de repente novidades, coisas bacanas, quem sabe, né? Quem sabe. Ó, é o seguinte, rapaziada, todo mundo pode participar, pode participar, hein? Mas nós vamos fazer agora aqui com o Reboleira e o Demolidor, vamos fazer juntos. E cada vez que eu rodar a roleta, eu vou ter um desafio. Eu preciso fazer três desafios, completar três desafios. Se eu perder o desafio, eu tenho que voltar do primeiro. Então, a gente vai tentar fechar aqui de primo, vamos ver se vai dar certo. Vamos rodar primeiro a primeira, Reboleira e Demolidor para saber bora, o que a gente vai fazer? Bora. É isso, roleta rodando Reboleira, cê é louco, ó Só roda, roda o peão, vamos lá, vamos ver o que vai cair aqui Meus amigos, bora que bora, hein Olha lá, vai rodando, vai rodando sende, Olha que beleza, vamos ver sendizão mano, é o seguinte, rapaziada sendizão, sendizão, a gente vai precisar fazer o seguinte, ó Ganha a partida e coma Uma colher de bolacha desfeitas Ou cereais Por cada kill que fizer, então cada um é, cada kill que eu fizer, Rebola, eu tenho que comer aí é, cereal ou bolacha, que é amassada cereal, né, Rebola? Sucrilho? Melhor, né, Bruno? Melhor. Sucrilho é mais de boa. Vamos deixar ele matar muito, hein, Demolidor. Ele... Maria. Mais. Meu <risos> amigo, mas tem, ó, tem, um, tem uma coisa: eles falam que o mínimo 5 colheres eu tenho que, eu tenho que comer. Nossa. Vamos lá, vamos lá. Então é o seguinte, rapaziada, vamos puxar a partida com o um Sandizão, vamos preparar e já volto com a doideira. Vamos rapaziada! Sucrível na mão, agora é hora de dar as garfadas. Garfada, não Aí Sem colherada tem que ganhar, hein? Aqui, ó, traz aqui primeiro, isso, aqui, aqui, ó. Vamos, vem, direitinho, direitinho, vai. Puxa o bonde, puxa o bonde. Dorme, dorme, dorme. Ai, oh, não, nossa, ai, foi, foi o demolidor. O demolidor bateu. O Bruno, não mata. Não vai, vai, vai dar. Vai, matou, matou, matou. Vai, matei foi não, matei, foi, foi o outro. Eu. Ah, ai, mano, vamos. Eu vamos. De hoje. Não quebra aqui na frente, não. não. Espera espera lá na frente. Vamos gente... junto, vamos junto, vamos junto, vamos junto. Vamos lá. Ai, peraí. Ai matei, boa, matei, boa, matei, matei, boa, matei, boa, matei, matei. Culheradinha. Boa, boa. Jogo, rápido, ah, jogo vamos, rápido. Vamos lá, vamos lá. Jogo rápido, aqui, ó. Travei. Mata, Brunão, mata, Brunão. Ai, não morreu. Ah, não ah, morreu. Tá, porque ele é matar. Tá, tá, não, tá bom, tá bom. Vamos lá, vamos lá. Tô vindo aqui. Matei, matei, boa, matei! Boa, boa, mais um, mais um. Mais um, mais um, mais um, mais um, boa mais puxar, um, mais um. Boa, foi vamos Vem, Brunão, vem Brunão, vem Brunão. Oi, hum. oi! Jogamos pra lá. Carreguei o último. Vamos, Brunão, mata, mata, Brunão! Mata, Bruno! Mata, Bruno! Ah, eu pensei que é ia matar vem, Bruno, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, Bruno! Matei? Ai, se não! Fui eu que matei! Ai, ah, por que você atirou, mano? Tava eu carregando! Dizer, aqui, ó, vai, tava vai! Tava carregando! É, matei, boa, matei, boa, matei, boa, matei! Boa, boa, gol, Vamos fazer gol! Vamos fazer gol! Vamos fazer gol! Vou, vou vou vou, vou. Vou. Vou. Deixa, deixa, não, deixa, deixa! deixa, Matei, matei, matei! Quatro, quatro, quatro! Bora, bora, aqui, Aqui, aqui, aqui! Mata! Mata! Mata aqui! Mata, mata! mata, Matei, boa, matei, boa, matei. Boa, boa, boa, boa, Faz o gol, agora é só fazer o gol. Vamos, Deus. Deus. Deus. vamos, vamos. Fazer, vamos fazer o gol. Vamos fazer o gol. Vai, já, já, já. Vamos, Meu vamos, Brunão. Vamos, Brunão. Vamos, Brunão. Boa. Vamos, Brunão. Juta, junta, junta. Ah, moleque. É. Bora. É isso. Meu mano. Deus, tem comida até agora na boca. Meu Deus. Matei até um sexto aqui, ó. Meu Deus, mais um. Mais uma colher na boca. Ai Bruno, vamos, vamo, vamo, Você não. tá maluco, ai Bruno, não. Eu tinha que matar mano, não tinha jeito, eu matei. Já era 5 mano, era 5, era 5 menos. Não, mas a cada kill já era, não tem <risos> jeito. Agora tem que ganhar eu não, tio. Eu não posso matar, senão fica com uma menos o time. Mata vocês, é. Meu Deus. Vem, vem, vem, vamos, vem, vamos, vamos, vamos. Vamo. Agora dá hein. Tive que matar, tive que matar, colheradinha. Faz o gol demolidor. Boa, boa, boa. Uh. boa. Aê, caraca! Mano, come comi sete. Sete, mano. <risos> acabou, acabou. <risos> acabou. Acabou o seu crime, mano. Meu Deus do céu. Rapaziada, bora pra próxima zoeira. A gente já volta. Meu Deus. Então é isso, rapaziada. A roleta vai ser rodada agora. Vamos ver o que a gente vai pegar. Partiu. Foi. Roleta rolando. Roda, roda, roda. Vamos ver o que será que vai cair pra nós aqui de desafio, hein. Faz você também aí de casa, rapaziada. O rebola vai fazer daqui a pouco. Vamos lá, Reboleira. Lu! Cara. Picolé. Picolé? Picolé. Meu amigo, eu acho que eu tenho sorvete aqui. Toma o Ligue aí, mano. Eu só tô com medo porque tá, mano, 5 graus aqui em São Paulo. Mas é o seguinte, fica ligado aí. A gente volta pagando amigo. Rapaziada, então é o seguinte, eu vou ter que ganhar a partida. E dando uma dentada, uma colherada... <risos> Nisso daqui, rapaziada, ó, vou mostrar aqui, e vocês vão me ver comendo por aquela ali, tá? Mas vocês vão ver, ó, isso aqui, ó, sorvete, isso mesmo. Vou ter que dar uma colherada cada vez que eu congelar alguém, ah não, cada vez que eu congelar dois oponentes, rebola. Então a cada dois eu dou uma colherada, beleza? E no mínimo tem que congelar dois. No mínimo tem que congelar dois, que não é tão, tão difícil, né? Ah não, Mas no mínimo é... quatro. Quatro. No Mas é o mesmo No mínimo quatro caras Não, não, não, não. não, não. é aleatório a, é é, a cada dois eu dou uma colherada Eu tenho que dar duas do colherada no, no, no mínimo Então, tá bom, vamos lá Tem que congelar quatro caras, o que não é difícil pro Lu, né Bora que é. bora então, vamos montar isso daí E a gente já volta Bora lá então, montamos aqui nossa compra e já estamos no futebral E agora, mano, a missão é congelar rapaziada Vamos ver ali, ó Ixi, gente é aqui, é quietinho, aqui, quietinho, quietinho, quietinho Ai, pensei que congelar aqui Não deu, ó, oh, opa, congelou não, né Ainda não Escaparam. Quase. Filha Quase. da mãe, escaparam. Vamos lá, vamos lá. Já já a gente congela, rapaziada. Se congelar, vocês me avisam, que às vezes eu posso não ver, né? Não, aqui, ó. É, tem um monte aí? Ah não, aqui é o cacto. Nossa, ah, ele fez, fez o gol! Ah, também. Mentira! Passando. Na verdade eu vi ele passando, eu só não vi a bola. Nossa, vamos lá, vai. Agora é hora, Brunão. Congelei um? Congelou e matou, Bruno. Congelei como e matei. Já, pode pegar? já vou pegar aqui, ó. Meu Deus. Meu Deus, já foi. Ah, tá congelando. Eu tô congelando. Não, Bruno, não, essa saúde, calma. Tem demorador que eu te curo. Quase congelador. Deixa eu ver ali como tá. Aqui, Bruno. Aqui, ó. Os caras tá aqui, ó. Não, matei, não congelei. Ai. Opa, congelamos, Aê, congelamos. Congelou, congelou, congelou. Matei ele também. Uou. Mais uma dentada. Uou. Não, eu viajei. Calma, calma, calma, calma. Hum. Direitinho. Eu viajei, não, vai rebola. Mais uma, vai congelar, ah, vai matei, congelar. Matei, matei. Pista de dança, pista de dança. Eu vacilei porque era a cada dois eu tomava uma. Eu já tomei duas, é. <risos> Agora que tomar faz o live. gol, faz o gol De empate, faz o gol de empate Ah, é mesmo, vacilei Ó, eu vou tentar congelar lá Ah, boa, boa O gol de empate tá feito Ó, eu preciso congelar mais dois E aí a gente, missão cumprida, entendeu? É isso, é então isso. vamos Vou atrás do demolidor, queria tanque Ai, matei, congela congelar, congelar Ai, Ai não congela, congela, Vai congelar, vai mesmo. congelar Congelei, congelei Boa, boa, boa, boa, boa. Falta um só, então Jogar no canto pra não matar, né? Opa. Hoje joguei a vista de dança. Ai, escapou da vista de dança, filho da mãe. Não pode Calma, deixar ele vai passar. Vai na direita, vai na direita, vai na direita. Boa. Vai que você vai congelar. Congelei. Congelei, não? Não, congelou, vi. Congelou. não, congelou, não vi. Congelou, congelou. Não vi, mas congelou. Congelou, mas dá, dá congelou e matou, congelou e matou. aqui. É foi aqui... Foi muito congelou, rápido. Vou lá. Vou fazer o gol agora. Vamos. Matamos. Bora. Bora, bora, bora, bora. É isso aí, hein? Pra fazer, pra fazer, pra fazer. Acabou. Aê! Mais um. Mano, eu sei que eu dei três ou quatro colheradas. Eu nem sei quanto Ai, me estou cumprida, mano. Me sei cumprir. Até, até mais colherada que o normal, mano. Cada um que eu matava eu tava dando uma, mano. Tô ficando maluco. Mas é isso, meus manos, ó. Nós vamos fazer agora mais um desafio. Isso foi o segundo seguido, então. Bora pro próximo. Quero ver o que, que vai vir por aí, mano. Meu Deus, bora lá. Vamos lá, rapaziada, terceiro e último desafio. Será que a gente fecha isso aqui, mano? Vamos ver o que aconteceu, o que, que vai cair. Participa também, manda lá, Race to Jam Mountain no Twitter, marca a gente, que eu quero ver qual que você fez também. E caiu o do Leon, rebola. O do Leon, eu fiquei sabendo que é bacana, rebola. Vamos ver aqui, ó. O Leon, jogue usando um casaco com capuz, no estilo do Leon, e, e remova-o depois da segunda kill, sem parar de jogar. Mas é a morte sua, não é? Quando você morrer a segunda vez, não é? Ou é quando você... Não, elimina... depois que eu matar o segundo, cara. Tá bom. É. Eu queria falar então nada que... não, mas o Leon não enxerga nada, hein? É, mas... é, mais ou menos isso. Ó, eu tô com um moletom aqui já. Eu tô com um moletom. A questão é que eu vou ter que tirar ele, mano. Eu não sei se vai... Vai dar uma zona da Total. Vocês vão ter que garantir, hein, rapaziada? Então vamos lá. Vamos, vamos fazer o desafio. Vamos montar tudo isso aí. Eu já tô aqui, ó. Já coloquei meu... Capuz, e agora é só tirar durante o jogo. Vai dar merda, vai dar merda. Vamos lá, reboleira! Partiu! Tá valendo! Vai ver por ali a zoeira aqui. Andei daquele jeito que vocês gostam. Um pirulito que bate-bate, já foi. Vamos lá, hein? Mataram vou os bem, manos. Bem, vou atrás não. com pro rebolo. Ih, mas esse saiu vem, daí. Vem, vem, vem, vem, vem. Tem um aqui atrás, vem. hein? Quase como, morreu como, lá. Calma, calma, calma. Fica aqui, fica aqui. Vem. Ó, joguei pra você, Brunão. Ai, Bruno. Mata ele, cara. Mata ele, pô. Ai, não Ai, morreu, mano. Faltou tiro. Nossa, matou os dois aqui. Não deixa a bola vir pra cá, não. Já Ferrou, foi, já foi. Vocês estão de brincas. Ufa! Errou! Errou. Dá dano, dá dano. Ai. Nossa, mano. Putz, pegou. Vamos lá, vamos ter que virar esse jogo, hein. Eu vou lá buscar de invisibilidade, mano. Vai que esse vai, foi. vai que vai. Eu tô aqui no meio só pra dar o bagulho. Mata, Bruno. Mata, Bruno. Matei um. Matou, um, só precisa um, matar um. mais um, tá em é paz. Isso. Já faz o gol quando puder, mano. Pra gente poder empatar e depois virar. Tô subindo. Opa! Boa, boa! boa. É isso, é isso. Mais um, preciso matar mais um só. Já vou botar o pirulito. Ele viu outro. Pode ficar aqui. Vem, não, aqui, ó. Todo lado, todo lado. Não, não, não. Eles estão ali. Deixa eu, deixa eu ver. Dá pra matar, eu acho, hein? Eles vão vir, Bruno. Vão me, Eles vão me. acompanhar. Vem aqui, vem comigo, vem comigo. Vem comigo, vem comigo. Tô indo, tô indo. Mata esse maluco aí. Matei, matei, matei, matei. É, é isso, é isso. Matei, matei. Vamos lá, deixa eu tirar minha roupa aqui. Segura aí, segura aí, segura aí. Meu Deus, segura, segura. Segura que eu tô tirando a roupinha aqui. Meu Deus do céu. Nossa. Careca, careca aparecendo Meu Deus do céu. Aê, boleira! fez o um gol. Tá maluco? Cê é louco? Não deu nem tempo direito, já tava tirando o Rebola e já fez o segundo gol. Tá muito Garantia, brabo o Rebola. Garantia ficha, né, irmão? Garanti a ficha Garantia ficha o ficha. Tem que melhor ganhar, é... né, mano? Sim, tá certo. O melhor é roupa, que saiu tudo no meio do, do fio, tá uma zona. Mas valeu, desafio cumprido reboleta Rebola, desafio cumprido. O meu já foi, agora a gente vai lá no canal do Rebola pra poder fazer lá. Eu quero saber que desafio que ele vai pegar, né? Ô Demordor, você tem algum pra ele aí, algum desafio? Eu tenho, hein? <risos> Gelo na calça e esponja na cabeça Que cê isso, é mano, Sai pra é lá, louco. meu mano, não, tira Bravo. essa é louco Rapaziada, então é isso aí, ó O canal do Rebola vai estar tá aqui na descrição Eu vou botar o vídeo dele também pra vocês irem depois direto pra lá Pra ver a continuação lá no canal do Rebola Pra ver o que ele pegou, né? A gente quer saber o que ele vai aprontar O que vai aprontar com ele, né? Então é isso, valeu, meus manos Valeu, Rebola, valeu, Demolidor Tamo junto Valeu, valeu Uhul. Valeu, rapaziada não, não esqueça, participe aí do desafio Race to Jam Mountain. Tá aqui o site pra vocês. Vou deixar aqui na descrição. É isso. Falou. Um abraço e tchau.